E aí, Clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Ender Lilies, Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas, a gente pretende continuar a nossa gameplay e fazer uma área bem difícil, vamos lá? Bem, no último episódio a gente fez as torres espiral, algo assim, e enfrentamos o louco, hoje a gente vai teleportar aqui pro Lago Descanso, como é que chama? Lago Assombrado, a gente vai pro Lago Assombrado e a gente vai pra direita aqui até enjoar, eu vou evitar grandes combates. A gente só vai. Então chega lá o mais rápido possível. Porque senão se a gente ficar enfrentando curva aqui só para passar a pedaço aqui, ó, meia hora. <risos> Muito bem. Eu acho que dá para descer aqui. E prontinho. É, essa é a parte que a gente não alcançava antes, e agora alcança Para vir aqui você precisa desse dash, e também precisa... De... não só o dash, precisa de mais alguma coisa Aqui é uma parte longa, não, vocês podem ver que é, é longo. Cheio dessas bombas, que provavelmente se você bater nelas, é o fim Cavaleiro Negro falou alguma coisa aí, a gente nem deu atenção para ele oh, Tá vendo como, dá, como machuca a bomba? Tem umas partes meio secretinhas Com... Vestígios de dor Nossa, será que a gente vai sobreviver? <risos> a gente já gastou... <risos> gastamos quase tudo Calma, Vamos com calma Ah, quase Muita tranquilidade A gente sabe muito bem o que está fazendo Ela dá 10 para baixo também Ó Fragmento de amuleto, tem umas coisas escondidas aqui no meio ah, minha nossa! <risos> Bom, a gente morreu aqui, então vamos continuar daqui Vamos lá com calma, tá acabando esse pesaderninho Uh, acabou, prisão subterrânea, essa área de hoje chama prisão subterrânea Que incrível, ainda está viva! Essa flor Marlar, Milaglus. Essa é a flor milaglus, tá certo? Só mexe a cabeça, não fala nada. A flor misteriosa que emite luz no escuro. Eu costumava olhar para ela quando não conseguia dormir. E ela também gostava muito dessa flor. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai salvar. Amor, Deus, vamos salvar. Será que dá para fazer upgrade aqui no menininho? A gente não tem o suficiente, não temos o suficiente para melhorar o, o guerreiro. E a gente vai tentar ser o mais objetivo possível Nessa área Espia O peso dos inimigos aqui Deve subir de level super rápido Com toda certeza, a gente vai speed leve rapidinho. Não tem muitos banquinhos, apesar de ser uma área gigante, não tem muitos banquinhos. Vamos usar aí o especial do guerreiro do guerreiro não, do ancião muitos ratinhos, esses ratos dão um dano danado a gente já encontrou eles gente, nas torre espiral lá foi a primeira vez que a gente encontrou uma grande quantidade deles dá uma olhada a gente praticamente atravessou dois pedaços e Estamos com level 41, já subiu quase dois levels. Fragment de ódio. Aí ó, dois levels, um level por área, quase tão pesado que é os inimigos. Bom, mais uma área aquática que ninguém gosta. Eu, como eu estou usando o ancião, o ancião ele não consegue atacar aí hum, na água, né? um oh, daninho, não tem problema. Olha só que temos aqui essas bombas. Isso aí disparada a pior coisa que inventaram nesse jogo, essas bombas. Realmente não toleram. Hum... Ok Tem um banquinho Vou mencionar mais uma vez Essa área que ela é imensa Ela é imensa, a prisão subterrânea Então, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível Senão é... 10 horas de vídeo Nossa, o que, que aconteceu? A gente não estava com HP cheio? <risos> é... Que a gente não fez A gente tem que puxar todas as alavancas Só sei que esses peixes são um inferno. Algo aconteceu com eles que eles faleceram. Tem é um fragmento de dor. Oh, meu Deus, qual relou naquilo ali? <risos> O que é bom fazer? Sai correndo. Uma coisa que eu queria muito nesse jogo, me faz uma falta, acho que todo mundo gostaria. É assim que você sobe de level, seu HP retornar ao normal. Eu sou aqui, beleza? Ia ser incrível! Infelizmente os ratinhos quase não dão... HP... HP não! Experiência! A gente andou super pouco Nossa, nossa, nossa, nossa. Um arqueiro Olha o labirinto que essa área é Não, Não, não, não, desculpa Falta muito? Nossa, nossa, nossa Eu não sei nem o que fazer agora <risos> Bom, bom Tem que enfrentar Com sorte é um banquinho Não Nossa Eu acho que a gente já era A gente já era feio a gente foi pro lado errado aqui. Não, a gente foi pro lado certo. <risos> Vamos pro lado certo. Vou tentar não morrer. Isso, banquinho. Que beleza. Vamos salvar? Olha só. Tentar no banquinho não resolve, só tem que salvar. O jogo foi salvo. Depois vocês vão ver que legal que é quando quando a gente obtém o poder dele. O Cavaleiro Negro, que é o local da execução. Tá vendo o cara aí? O chefe mais chato deste jogo. Disparado. Vamos lá, tentar enfrentar ele. Já deu uma pancada no Enil. Ele é chato porque esse chefe... Nós tomamos um dano aí que a gente nem esperava. Mas por que a gente diz que é um chefe chato? Primeiro. Porque ele pula. Pra trás sempre. Ele tá sempre recuando de você. Sempre fugindo. E é isso. É isso. O problema dele... O único principal é esse, ele recua, sem parar E aí você tem todos esses inimigos em tela Que você não pode fazer nada a respeito Mesmo se você derrotar todos eles, eles vão voltando gradualmente A gente ainda tá à sorte estar tá usando o ancião. E isso aí dá uma folga, né? Pelo menos os inimigos. Os inimigos que ficam pulando, aí, a gente consegue stunar eles. Ele também tem esse ataque que não. Ah não! Ele tem, <risos> Ele tem esse ataque que te arremessa. Mas não é muito prejudicial. O stun dele é muito curto também. Não dá pra aproveitar nada. Olha lá, a gente tomou o Shuriken dele. para dar uma carregadinha porque ele já tá no final desta fase vamos tomar, vamos tomar Não tomamos, não tomamos Bom, agora tudo que ele fugiu ele vai correndo em nossa direção Girando A única oportunidade que se tem para acertar ele é quando ele está parado jogando o para frente. São dois momentos importantes. Fora isso, é só desacerto. acertando Carregar, que falta pouco, já estou até tremendo. Por favor! Olha lá, fez um comportamento errático, mas a gente conseguiu derrotá Terceira fase dele, o único momento de você acertar ele na hora que ele joga dois shuriken pra frente. Único, único. Fora isso, é uma tragédia. Sacerdotisa Branca, que bom que você está segura. Vamos purificá-lo. A gente apanhou aí umas 10 a 12 vezes. Quando a corrupção veio do subsolo devorando tudo, agarrei a Sacerdotisa Branca que até então considerava distante, e procurei a saída. Perseguido por corrompidos, chegamos ao mais irônico dos lugares, é, local de execução onde passei boa parte da minha vida, Credo. eu jamais me esquecerei daquele dia. Assessor de tisa branca da fonte, em pé na área proibida no fundo do subsolo. Dela, que absorveu a corrupção até mesmo de nós, do lado oculto. Que salvou os meus amigos, dizendo, salve a sacerdotisa branca. Aos amigos dele. O último desejo da pessoa... Que absorveu a corrupção, suportou a dor e fez tudo o que pôde pelo nosso país... Eu precisava protegê-la. Pois, embora nossas funções sejam diferentes... Nossa, eu de numa entonação bizarra. Eu também fiz tudo o que pude pelo nosso país. Jamais permitirei que seja em vão. Tá aí. A gente deu de uma forma meio esquisita. Mas a gente obteve o poder dele e também o arpão. Agora sim... No último vídeo eu falei assim, agora sim que a gente conseguiu mobilidade. O sacerdotisa branca da fonte estava ainda mais embaixo. A área proibida? Deus o livre da área proibida. Vocês não têm ideia o que é a área proibida. Muito bem. Eu tinha mencionado que agora agarrando na parede a gente tinha mobilidade, mas agora.. Agora é diferente. Dá uma olhada isso aqui. Agora, todos os candelabros... estão ativos. Aqui tem uma sacerdotizinha branca. Não todo chefe tem. Sabe o que a gente vai fazer? O final, hoje a gente vai concluir Concluir a série logo de cara Área remota Esse é o primeiro final do jogo, assim que a gente derrota aquele cara lá A gente pode chegar aqui Nessa área remota E ir em frente Olha lá Três pontinhos a de Atisa branca da fonte? Hum. Adiante fica a fonte da fronteira Se vocês repararem bem, nossa personagem ela foi purificando E cada vez que ela purifica, ela fica corrompida Então se você olhar o cabelo dela, vou te dar um zoom Você vai ver que ela está com uns tentáculos, ó, umas coisas esquisitas As flores corrompidas e purificadas que estavam por todo o país do fim Este lugar, olha lá, sacerdotisa branca. Esta é a última purificação minha. Desapareceu, muito bem. Lili. Vamos purificar. E assistir o primeiro final. caiu desmaiada, eu te observei este tempo todo. Assim como outras pessoas, você também tentou me salvar. Mas, isso não é o seu dever. Eu, como este mundo tomado pela... eu sou como este mundo, tomado pela corrupção. Fui eu quem causou tudo isso. É triste demais, não acha? Nascer apenas para assumir a corrupção de outra pessoa. Na verdade, eu queria que você tivesse nascido em um futuro distante em que o mundo estivesse livre da corrupção. Agora, de alguma maneira, quero que pelo menos você viva livremente. Então a gente foi... Acho que o objetivo era encontrar a sacerdotisa e ela purificou a gente. A corrupção está sendo purificada. Você consegue se mover? Não, a gente não tá, A gente está igual Começou agora. A gente foi purificada. A sacerdotisa branca da fonte quer purificar não só ali a você, Lily. mas toda a corrupção que tomou conta do país do fim. A ilusão desapareceu, mas ela deve estar em outro lugar. Hum... Eu não posso avançar mais, devido ao pacto da imortabilidade firmado a sacerdotisa há muito tempo. Com a sacerdotisa, meu Deus. O resto é com você. Eu lhe peço, realize o último desejo da sacerdotisa branca da fonte. e É também um desejo meu que ainda não pude realizar. Tão emocionante que até a criança dos está chorando. Não fique assim. Você deve ter sofrido muito nessa jornada. Mas, para mim, viajar com você não foi de todo ruim. Aí. Um dia o pacto vai fazer nossos caminhos cruzarem novamente. Contanto que continuemos vivos. Enderlis, as sombras do abismo. Escolhem a verdade. A tragédia que nos acomete está pela metade. É o um recadinho que ele dá que ainda falta. E falta mesmo. A gente tem aí uns 3 ou 4 chefes que a gente pulou, mas é um dos finais. O final A que eles falam. São três finais bem, a gente vai ficando por aqui gostou desse episódio de Ender Leads? eu acho que não foi muito longo, tomara que não deixa o seu like, se inscreva no canal dá um de nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações deixa o um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo tentando ajudar vocês a superar aí os desafios fica assim até o próximo vídeo viva a amizade